Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa playlist sobre regressão múltipla e oh, nessa aula né, nós vamos falar sobre álgebra de matrizes aí vocês devem estar se perguntando, eu serei mas regressão múltipla, a gente vai falar sobre matriz é isso aí pessoal, é preciso, nós temos algumas noções básicas aí sobre o quê? que é uma matriz, álgebra de matrizes para depois sim a gente começar né, a falar de uma forma mais profunda sobre regressão múltipla é, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, vai acompanhando aí, que a gente vai ter várias aulas ainda de regressão múltipla e sobre outros temas muito importantes né, para análise de experimentos. É, dando continuidade aqui, então, né, vamos lá. Vamos, inicialmente, definir o que é uma matriz. Né? O que é matriz? Matriz é um arranjo de números, um arranjo de elementos, que pode ser retangular ou pode ser quadrado, né? Pode estar dispostos em linhas ou pode estar dispostos em colunas. Veja bem, eu posso ter aqui uma matriz, né? dentro dessa nossa matriz vou ter vários valores, vários elementos. É, posso ter uma única linha ou uma única coluna ou várias linhas e várias colunas. Se o meu número de linhas for diferente do meu número de colunas, eu posso falar que eu tenho né, um arranjo retangular, uma matriz retangular. Se o meu número de linhas for igual ao meu número de coluna, nós vamos ter, então, uma matriz quadrada, ok? Se a minha matriz tiver uma única linha, eu vou falar que eu tenho uma matriz linha. Se a minha matriz tem uma única coluna, eu vou falar que eu tenho uma matriz coluna, né? É, geralmente, quando a gente tem uma única dimensão, né, uma matriz com uma única linha ou uma matriz com uma única coluna, a gente chama ele de vetor. Né? Então, vetor nada mais é do que uma matriz que tem uma única linha né, ou uma única coluna. É, geralmente, a gente utiliza né, algumas notações aqui para nos auxiliar a entender a dimensão da nossa matriz. Nós colocamos aqui uma letra que indica a nossa matriz. Geralmente, né, sempre quando é matriz, a gente coloca uma letra maiúscula indicando ela, tudo bem? E nós colocamos aqui um valorzinho que eu simbolizei aqui para o indexador M e um, um outro valor que seria o nosso indexador N que nos diz a dimensão da nossa matriz. O primeiro indexador sempre vai ser o nosso número de é, linhas e o outro aqui vai ser sempre o nosso número de colunas, ok? É, e dentro aqui da nossa matriz, nós vamos ter os nossos elementos, os nossos valores, que geralmente a gente representa com uma letra minúscula. E na frente dela a gente coloca dois numerozinhos que vão indicar a coordenada que esse determinado elemento está dentro da nossa matriz, tudo bem? Então aqui eu tenho uma matriz A de M' linhas em N colunas, nos diz a dimensão da nossa matriz, e se eu tenho um elemento eu falo que ele é IJ, esse IJ vai ser a coordenada desse elemento dentro da nossa matriz. Se eu falar que eu tenho um a um, um, né quer dizer que esse nosso objeto, né, esse nosso elemento, ele está dentro da nossa matriz na linha 2, coluna 1. Um. Então, isso daqui são indexadores que nós utilizamos né, para nós encontrarmos nosso elemento dentro da nossa matriz e isso daqui são valores que a gente coloca depois da nossa matriz para indicar quantas linhas e quantas colunas que nossa matriz né, ela possui. Isso são anotações muito importantes né, para a gente trabalhar, aí, para a gente representar as nossas matrizes. E a gente pode ter matrizes de diferentes tipos. A gente pode ter uma matriz quadrada, né, que obviamente ela é quadrada, ou seja, tem o mesmo número de linhas, né? É, o mesmo número de linhas é o mesmo número de colunas ok? Uma matriz retangular, que obviamente é retangular é O número de linhas né? e o número de colunas ele é diferente Quando a gente tem uma matriz quadrada é, Nós vamos chamar de diagonal esses valores que a gente tem né? Nessa diagonal aqui, nesse sentido né? Nessa linha de azul Essa é a nossa diagonal principal então, uma matriz ela só tem diagonal se ela for quadrada. Então, só faz sentido a gente falar em diagonal de matriz a gente estiver falando de uma matriz quadrada. Então, o diagonal dessa matriz aqui, nesse caso, vai ser o valor 1, 1 e 2. A gente pode ter uma diagonal que a gente chama de diagonal secundária, que já seria aqui nessa outra direção, cujo esses valores seria 2, 1 e 4. Tudo bem? Essa matriz aqui ela é uma matriz que a gente poderia falar né? Que ela é 3 por 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas Quando a gente tem matriz quadrada, né? a gente pode falar também que ela é de ordem 3 Nesse caso aqui, porque são 3 linhas e 3 colunas, ordem 3 Se a matriz ela tivesse 5 linhas e 5 colunas, eu poderia falar que ela é uma matriz quadrada de ordem 4 De ordem 5, né? 5 linhas e 5 colunas então, daqui são só algumas denominações muito importantes né, para a gente começar a falar a mesma língua. É, nós podemos ter uma matriz triangular. O que, é que seria uma matriz triangular? Elas são matrizes né, onde os elementos abaixo ou acima da nossa diagonal principal têm o um valor zero, né, ou seja, são todos nulos. É, opa, se eu estou falando aqui valor abaixo ou acima de uma diagonal Isso quer dizer que matrizes triangulares né, elas são matrizes quadradas A né? gente falou que se a gente só tem, pode falar de diagonal de uma matriz quando ela é quadrada Se eu estou falando né, que a gente tem valor de zero abaixo ou acima dessa diagonal Quer dizer então né, que as nossas matrizes triangulares elas sempre são quadradas Aqui, por exemplo, a gente tem a nossa diagonal principal né, E abaixo dela a gente tem aqui valores nulos Então a gente fala que isso aqui é uma matriz triangular superior. Essa outra matriz aqui, a gente tem a nossa diagonal principal, acima delas a gente tem valores nudos. Então, a gente vai falar que isso aqui é uma matriz triangular inferior. Né? Então, são algumas denotações. E a gente tem alguns casos especiais aqui de matrizes triangulares, né? O que a gente chama de matriz diagonal. Matriz diagonal, né, ela vai ser uma matriz onde a gente vai ter, né? É, fora da diagonal, valores igual a zero okay? Então, daqui é uma matriz diagonal A gente tem apenas valores dentro da nossa diagonal principal E fora dela a gente tem valores nulos Outra matriz triangular bem importante, bem interessante É a matriz identidade né? Que é uma situação onde a gente vai ter valores 1 Dentro da nossa diagonal principal E fora dela nós vamos ter valores nulos né? Valores igual a zero é, nesse caso aqui, eu posso falar que essa daqui é uma matriz de identidade de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas, né? Se eu tivesse lá uma matriz diagonal com 10 linhas, 10 colunas com 1 na diagonal principal, opa isso é que seria uma matriz de identidade de ordem 10, tudo bem? É, todas as matrizes triangulares são quadradas, né? Logo, a diagonal e a identidade também, né? Matriz diagonal e matriz de identidade, elas também serão quadradas. Né? Sempre quadradas. É, a gente tem uma matriz que a gente pode então, chamar ela de matriz nula. É uma matriz cujo todos os seus valores né, são iguais a zero. É, lembrando que uma matriz nula ela pode ser quadrada, mas também pode ser retangular. É, eu posso ter uma matriz A e uma matriz B e eu vou falar que essa matriz A e essa matriz B elas são idênticas quando elas são idênticas, né? quando tem os mesmos elementos. Né? Então, é, matrizes idênticas né? são matrizes cujos elementos que as constituem são iguais. Então, vocês estão vendo que a gente está falando aqui vários conceitos importantes né? é, que são necessários para quando a gente for estudar, quando a gente for falar sobre a álgebra de matriz, a gente está falando a mesma coisa, a mesma língua. Outra coisa muito importante é a transposta. Né? Quando a gente fala transposta de uma determinada matriz, eu estou falando que eu vou pegar a minha matriz e vou girar ela de forma que as minhas linhas vão virar colunas. Né? Então, é troca de linhas por colunas. Se eu tenho, por exemplo, uma matriz que eu estou chamando aqui de A e ela é 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, a transposta dela vai ser uma matriz que vai ter o quê? É, 2 linhas e 3 colunas. Então, basta pegar minha linha 1 e fazer ela virar, ou melhor, minha coluna 1 e fazer ela virar minha linha 1 e pegar minha coluna 2 e fazer ela virar a linha 2. Isso daqui ela é a transposta, ok? É... Continuando aqui, né? o que seria uma matriz simétrica? A gente fala com uma matriz simétrica numa situação quando a transposta da matriz vai nos dar um resultado que é idêntico à nossa matriz. Aqui, eu, por exemplo, tem essa matriz: né? 1, 3, 1, 3, 3 e 2. E se eu fizer a transposta dela, a gente vai ter a mesma coisa: 1, 3, 3 e 2. Então, daqui são matrizes simétricas. É, então isso que são termos importantes, continuando aqui, né? é, agora que a gente já falou sobre várias definições, conceitos aí de matriz, vamos falar sobre operações de matrizes, né? que também são muito importantes. Dentro aqui das operações de matrizes, né? a gente pode ter adição. A gente só vai conseguir fazer adição de matrizes em situações onde as suas dimensões são iguais. O meu nome de linhas da minha matriz A é igual ao meu nome de linhas da matriz B. meu nome de coluna da matriz A é igual ao meu nome de colunas da matriz B. E, obviamente, o resultado que eu vou ter vai ter o mesmo nome de linhas de colunas das nossas matrizes A e B. Né? Então, nessa situação, a gente consegue fazer uma adição. E como que seria essa adição? Ora, eu vou pegar meu primeiro elemento da minha matriz, vou somar com o primeiro elemento da minha segunda matriz, né? Depois eu vou pegar meu outro elemento aqui, vou somar com outro elemento, e a gente consegue então né, ter o nosso resultado aqui da adição das nossas matrizes. Se fosse subtração, né? Seria a mesma coisa. Então basta pegar cada elemento aqui, né? Somar com o outro, e a gente vai ter como resultado aqui, né? O resultado da soma aqui de duas matrizes tranquilo. É sempre possível usar uma matriz? Não, já falei que não. Né? Essas matrizes elas têm que ter a mesma dimensão. A tem que ter a mesma dimensão da matriz B. Né? Ou seja, elas têm que ser da mesma ordem. E o mesmo vale para a subtração. Outra operação muito importante é a multiplicação por escalar. A multiplicação por escalar é quando a gente vai pegar um determinado valor, né? uma um, um, uma constante, né? que é o que a gente chama aqui de escalar, e vai multiplicar ela por uma matriz, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse menos 2 e vai multiplicar por cada um desses elementos que a gente tem aqui dentro da matriz, ok? É, nesse caso aqui, olha só, sinal negativo com sinal negativo dá sinal positivo, né? Então, aqui, ó, menos 2 vezes menos 3, né? Dá... 2 vezes 3, cortes, o sinal negativo, negativo, dá 6, né? Mas o que é que é? Vou pegar aqui esse valor e vou multiplicar por cada um desses elementos. Né? Só para a gente saber o porquê que eu não coloquei um menos aqui. É, e a gente chega aqui né, no nosso resultado. Muito tranquilo fazer essa multiplicação aqui por escalar. É, multiplicação de matriz por matriz. né Isso daqui a gente precisa ter uma tensão maior. Veja só, se eu tenho uma matriz A e eu quero multiplicar ela por uma matriz bezão eu tenho aqui M e N como sendo o número de linhas e número de colunas da nossa matriz A, o I e o, P, o L e o P como sendo o nosso número de linhas e colunas da nossa matriz bezão e a gente só vai conseguir multiplicar essas matrizes se e somente se o nosso número de. É, colunas da nossa matriz A foi igual ao nosso número de linhas da nossa matriz B. Se essa regra for obedecida, a gente vai conseguir fazer a multiplicação de matrizes. Caso contrário, isso não será possível. Então, veja só. Eu tenho aqui essa matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e tem essa outra matriz 2 por 2. Ora, meu número que eu tenho aqui, ó, que é esse 2, que é o meu número de... Colunas, ele é igual ao meu número de linhas que eu tenho nessa segunda matriz então a gente vai conseguir fazer a multiplicação é, e como que a gente faz essa multiplicação? a gente vai faz multiplicando, né, cruzado por exemplo, eu pego esses dois primeiros elementos 2 e 1 um, e vou multiplicar aqui né, pelas dois elementos que eu tenho na minha primeira coluna que é 1 um e 0 então 2 vezes 1 um, mais 1 um vezes 0 a gente tem o primeiro elemento depois, eu vou fazer 2 vezes menos 1, um, mais 1 um, vezes 4. A gente vai ter esse outro elemento aqui. O que, é que nós vamos fazer aqui na nossa terceira né, linha? Vou pegar 4 vezes 1, um, que multiplica 2 vezes 0. 4 né? é, vezes 1, um, mais 2 vezes 0. E aqui vai ser o quê? Vai ser 4 vezes menos 1, um, mais 2 vezes 4. E assim sucessivamente, a gente consegue preencher a nossa matriz. E o resultado que a gente vai ter vai ser sempre o número de linhas que a gente tem na matriz A e o número de colunas que a gente tem na matriz B. Né? Então, vou ter aqui ó, três linhas e duas colunas. Né? E aqui é o nosso resultado. É, então, pessoal, álgebra de matrizes é bem importante a gente saber isso. Multiplicação de matriz é algo que a gente vai fazer constantemente. Uma observação muito importante é, nem sempre que eu consigo fazer a vezes b eu vou conseguir fazer b vezes a né? justamente por conta disso o número de linhas ou melhor o número de colunas da minha primeira matriz tem que ser igual ao meu número de linhas da primeira matriz se eu fizer essa matriz b vezes a minha matriz a já não daria certo né? porque eu teria aqui ó, duas colunas né? dessa matriz e três linhas dessa daqui então eu já não conseguiria fazer b vezes a ok é, e pode ser possível, então, que okay, às vezes é possível a gente fazer A vezes B e v, B vezes A. Em algumas situações onde é possível a gente multiplicar A vezes B, né, e consegue multiplicar B vezes A, esses resultados podem ser diferentes, ou seja, a gente vai ter matrizes, né, o produto ele vai ser não comutativo. É, em outras palavras, né, em situações onde a gente consegue fazer A vezes B e B vezes A, o resultado dessas duas multiplicações, né, é, podem ser diferentes Tudo bem? É, então, pessoal, isso daqui são conceitos muito importantes Para álgebra de matrizes Outras coisas muito importante aqui também né, Seria a inversa de matriz Antes da gente falar da inversa de matriz mesmo Vamos pegar um raciocínio geral aqui Para números, né, escalares Olha só Se eu tenho aqui, por exemplo 5 e eu multiplicar ele pelo inverso de 5 né, Ou seja, 1 sobre 5 Isso daqui vai dar igual a 1 né? Da mesma forma, que se eu pegar 1 dividido por 5 multiplicar por 5, vai dar igual a 1 Então, sempre quando a gente pega um determinado valor e multiplica pelo inverso desse mesmo valor A gente vai ter como resultado o valor 1 E esse é o raciocínio que a gente utiliza para a gente chegar no inverso de uma matriz né? Então, veja bem é, Só tem uma matriz, né, A Para mim saber qual que é o inverso dessa matriz? Eu preciso chegar numa matriz B que, quando multiplicado com essa matriz razão, vai nos dar uma matriz identidade. Por exemplo, eu tenho essa matriz aqui. E eu quero saber qual que é o inverso dessa matriz. Para eu saber o inverso dessa matriz, qual que é o inverso? Eu tenho que chegar numa outra matriz que, quando multiplicada por ela, vai dar aqui a 1 na diagonal principal e 0 fora da diagonal principal, ou seja, uma matriz. Identidade. Então, existem alguns algoritmos que a gente consegue utilizar para a gente chegar aqui né, nessa nossa matriz que seria o nosso inverso. E aqui, veja só, essa daqui é o inverso dessa matriz, porque se eu multiplicar essa matriz por essa matriz aqui, a gente vai conseguir chegar numa matriz identidade. É, nem sempre, pessoal, nós vamos conseguir chegar na inversa de uma matriz. Matriz. Às vezes tem matriz que não tem inversa, tudo bem? Nesse caso, né, a gente fala que a matriz ela não é invertível, tudo bem? Então, é assim que a gente consegue achar a inversa de matrizes. Existem alguns algoritmos que a gente vai procurar uma matriz cujos elementos, quanto multiplicados né, pela nossa matriz de interesse, vai dar a nossa matriz identidade. É, então, pessoal, é isso. A gente já viu aqui hoje vários conceitos, notações, muitas coisas importantes aqui sobre matrizes. Vimos um pouquinho também sobre a álgebra de matrizes isso daqui é muito importante a gente conseguir entender isso, uma vez né na próxima aula a gente vai falar exclusivamente sobre a álgebra de matrizes, ok? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal. Até a próxima aula.